Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma vídeo-aula aqui do site GFX Total. Meu nome é Daniel Kaspari e hoje eu vou mostrar para vocês como fazer toda a parte de modelagem, mapeamento, texturização e animação de uma caixinha de surpresa. Eu peguei aqui algumas imagens na internet e coloquei elas em votação lá na nossa rede social do Facebook, que é essa imagem aqui. Então se você nos acompanha através das redes sociais, você provavelmente viu essa enquete, essa votação que nós colocamos. E o resultado atual dessa votação nós temos aqui num print do Photoshop, onde nós tivemos um total aqui de reações de 21 curtidas no modelo número 1. Isso significa que nós vamos então fazer esse modelo número 1, porém eu vou mostrar dicas para vocês durante essa aula de como fazer os outros modelos também, para que vocês possam fazer quaisquer um desses quatro modelos aqui. Então nós vamos focar no número 1, a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui é isolar essa referência, para que a gente possa utilizá-la lá dentro do 3ds Max selecionei aqui com a ferramenta de seleção botão C de Crop e agora o botão Enter duas vezes para poder recortar essa imagem salvo essa imagem lá na nossa área de trabalho como vocês podem ver aqui a imagem já está até salva aqui do lado temos aqui a imagem salva e com essa imagem eu vou arrastar ela para dentro de um plane lá no 3ds Max constituindo assim a nossa primeira referência então vamos criar aqui na, no 3ds Max um Plane na vista front, esse Plane eu vou pressionar o botão CTRL para que ele fique proporcional, tiramos os segmentos e arrastamos a imagem para cima do Plane. Daniel, eu não sei nada disso do que você está fazendo, eu não entendo nada de Max, estou começando, mas quero muito fazer esse palhacinho, como que eu faço? Bom, lá no nosso site nós temos uma aula chamada Introdução ao 3ds Max, onde nós ensinamos todos os passos básicos. Então se você está começando, se você está se sentindo perdido, vai lá, dê uma olhada nessa aula para que você entenda o que é o 3ds Max, como criar o um modelo, como editar e assim por diante, tá bom? Então nós não vamos falar aqui sobre temas muito iniciais, se você quiser aprender o 3ds Max você pode ir lá no nosso site, vamos deixar inclusive o link aqui abaixo do vídeo, mas é importante que você saiba que essa aula aqui nós temos que falar um pouquinho de forma mais avançada para que ela saia do lugar, para que não demore demais para a gente poder concluir essa aula, tá bom? Então vamos lá, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é deixar a minha referência aqui no fundo do grid aqui do lado eu vou deixar na vista front, botão F, botão F3 para visualizar a imagem e o botão G para ocultar o grid então temos aqui duas áreas, onde nós vamos ter a visualização da referência e aqui na perspectiva nós vamos criar o nosso modelo para poder começar a criar esse objeto eu vou iniciar pela cabeça então vamos criar aqui um box representando a cabeça, vou marcar a opção aqui como Cube e criamos um box perfeito aqui para representar a cabeça do personagem. Vou mudar a cor desse box para uma cor mais escura, pode ser um azul aqui bem escuro. Eu gosto de utilizar essas cores escuras porque dá para ver melhor o wireframe do nosso modelo, como podemos perceber aqui. Vou centralizar esse box aqui nos eixos, vamos colocar aqui no X e no Y em 0 e ele centralizou perfeitamente aqui na nossa e o port no grid, subimos o box para frente aqui da nossa referência, vou aplicar o um modificador TurboSmooth dentro do painel modify list rodamos aqui a rolagem até chegar na letra T, TurboSmooth, e aplicamos o TurboSmooth, ele vai esferizar o nosso box aqui subdividindo. Uma vez feito isso, eu posso converter como de table poly seleciono os pontos de vértice, movemos aqui um pouquinho para cima, e reduzimos o escalonamento dessa seleção dos vértices. Depois de feito isso, eu vou pegar aqui as Edges, vamos selecionar todas essas Edges, fazemos um Connect e aumentamos o escalonamento. Aqui basicamente a parte da cabeça já está pronta. O que eu tenho que fazer aqui é só deixar a proporção melhor. Então eu vou reduzir o escalonamento um pouquinho mais, vou subir aqui também um pouquinho a cabeça, botão F3 aqui na vista lateral e o F4, e vejo que nós temos aqui a cabeça criada em frente à referência. O próximo passo pode ser a boca desse personagem então para poder criar a boca eu vou aproveitar essa mesma topologia aqui vamos aplicar um inset nessa área aqui vou subir um pouquinho aqui na vista perspectiva deixar um pouquinho mais alto vamos aplicar agora um extrude negativo ou seja, para dentro aqui da boca do personagem aplico mais um extrude deixar aqui para dentro da boca do personagem mais uma vez botão F3 vocês vão ver o que, que está acontecendo vou movimentar essa edge aqui um pouquinho mais para dentro também para que fique mais centralizado aqui, perfeito reduzimos o escalonamento na horizontal para deixar um pouquinho melhor ok e agora eu vou fazer um grown e um extrude novamente só que esse extrude aqui eu vou marcar a opção local, normal e assim nós vamos fazer aqui com que a boca aumente para dentro vejam aí pelo, pela vista do wireframe nós temos aqui a boca aumentando para dentro do personagem uma vez feito isso eu posso selecionar aqui alguns pontos de vértice, vou puxar para baixo para simular aqui um sorriso, como se o personagem estivesse sorrindo, perfeito. E agora vamos aplicar aqui um Turbo Smooth só para ver o resultado. Então vamos aqui em Turbo Smooth e veja que o nosso personagem ele já aparece. O sorriso aqui ele não está tão perfeito, mas daqui a pouquinho nós vamos melhorar isso aqui. Tá? Por enquanto eu posso deixar como está, ou posso vir até aqui na seleção dos pontinhos de vértice só para adiantar esse processo, e já faço aqui como se fosse um sorriso aqui mais centralizado, digamos assim. Eu vou deixar esse sorriso fechado. Vou aplicar antes desse Turbo Smooth, uma ferramenta chamada Symmetry ou um modificador chamado Symmetry. Esse Symmetry terá um flip no eixo X e vejo que a boca ela foi corrigida. Aqui nós vamos ver que a simetria, ela faz dos dois lados. Depois feito isso, aplicamos o Turbo Smooth. Vamos ver aqui como que está com o Turbo Smooth agora. OK. Vou converter esse modelo como Editable Poly, e agora vamos fazer a orelha. A orelha ela sai mais ou menos nessa altura aqui, vamos selecionar esse pontinho de Vertex. Vamos clicar com o atalho Ctrl Polygon, e ele vai selecionar todo esse polígono aqui. Fazemos um Inset, Inset pequeno inicialmente. Vou jogar aqui um pouquinho para fora só, perfeito. Agora eu vou fechar um pouquinho aqui através do escalonamento, fazemos um novo Extrude, só que agora eu quero deixar esse objeto aqui mais arredondado, como se fosse uma orelha mesmo. Então o próximo passo seria pegar esses pontinhos aqui, vamos movimentá-los um pouquinho para cima. Esses outros pontinhos aqui vamos movimentar um pouquinho para baixo. ok? E a orelha eu vou fazer aqui uma leve inclinação nela. Então vamos fazer aqui uma inclinação visual mesmo. Vamos deixar aqui algo mais aproximado de uma orelha. Vamos dar um groan, mais uma vez um groan puxamos aqui um pouquinho mais para baixo, veja que eu vou acertando aqui manualmente mesmo, não precisa ficar tão perfeito nesse início, e agora eu vou aplicar aqui um Inset, que já está legal, aumentamos um pouquinho aqui o escalonamento, e aplicamos um Extrude negativo, e ele vai formar aqui a parte de dentro da orelha, para poder deixar ela um pouco com a resolução melhor, digamos assim, eu vou fazer aqui um Inset, e vou reduzir o escalonamento mais uma vez, vou deixar aqui como se fosse uma entrada nessa orelha aqui nesses pontinhos de vértices posso deixar eles mais rasos aqui mais próximos da cabeça do nosso personagem aqui está bom aqui também está ok para fazer essa orelha do outro lado vamos aplicar o modificador symmetry mais uma vez lá em modify list e aplicamos o symmetry fazemos um flip e a orelha agora vai estar dos dois lados aqui como podemos notar depois de feito isso, vou fazer mais um cubo aqui, através do box. Eu então, faço um novo cubo, aplico o modificador Turbo Smooth. Em seguida, alinhamos essa esfera lá na cabeça, utilizando a ferramenta Align. Vamos alinhar aqui X, Y e Z, pivô com pivô. E veja que ele vai alinhar bem no centro aqui da cabeça. Feito isso, posicionamos aqui na frente o que seria o nariz do nosso personagem. Vou deixar aqui um pouquinho menor. Para que ele não fique tão evidente aqui no rosto do personagem. Aqui está bom. E a partir disso eu posso deixar dois objetos. Ou se vocês quiserem também fazer aqui uma topologia, dá para fazer uma topologia ligando essas duas peças. Para não alongar demais, eu vou deixar dessa forma, já que o nosso modelo está bem leve. Agora eu vou voltar aqui na cabeça, vamos converter mais uma vez como o é Poly. Selecionamos aqui essa parte do queixo do personagem. Vou ativar aqui o Soft Selection, ou a Seleção Suave. Vamos reduzir um pouquinho essa área da seleção. E eu vou puxar essa seleção aqui para baixo, só para aumentar mais o queixo desse personagem. Então veja aí que nós aumentamos gradativamente o queixo dele. Vou deixar aqui um pouquinho maior. Aqui está bom. E já mostra ali o queixo do palhacinho. Aqui do lado eu também posso fazer o sorriso dele um pouco mais fechado. Ou mais concentrado nessa área, né? Então vamos deixar aqui um pouquinho mais alto, aqui um pouquinho mais baixo também, reduzindo a área de seleção através do Soft Selection. E vejo que já aparece aqui para a gente o rostinho do nosso personagem. Em relação aos olhos e à sobrancelha, eu vou fazer através do mapeamento e da texturização. Então não se preocupem com isso agora, mas se vocês quiserem, vocês podem fazer os olhos usando geometria também, tá? Mas eu vou deixar para fazer na área de mapeamento e texturização próxima etapa pode ser esse gorro aqui de papai noel esse gorro da, da cabeça do nosso personagem chapeuzinho então vamos criar aqui um tubo vou vir aqui na, na nossa perspectiva criamos aqui um tubo simples vamos criar um tubo comum mesmo nesse tubo eu vou tirar aqui os segmentos dele, vou colocar oito lados e vou alinhar esse tubo lá com a cabeça do nosso personagem então alinhei o tubo puxamos para cima aqui, vamos trabalhar a dimensão desse tubo, eu posso deixar como está inicialmente, vou reduzir somente a altura aqui do tubo, convertemos como editable poly e removemos essa parte de dentro do tubo aqui através de um ring, control polygon e delete, ou deletar essa parte de dentro. Depois de feito isso, eu tenho que ajustar o tubo para que ele se encaixe melhor aqui na cabeça do nosso personagem, vamos ver aqui do lado, que nós temos uma curva aqui, então vamos fazer essa mesma curva aqui com o tubo, para isso eu vou utilizar um modificador chamado FFD 3x3, selecionamos os control points, movemos esses control points aqui para baixo, então como vocês podem ver, deixamos aqui um pouquinho mais baixo, na parte de trás, mesmo procedimento, vamos rotacionar aqui inclusive um pouquinho, e aqui para mim está bom, eu posso até puxar isso aqui um pouquinho mais para o alto, só para deixar isso aqui mais acompanhando o desenho da cabeça mas aqui para mim está bom tá? bom, feito isso podemos converter como é editable poly selecionar essa borda interna e agora pressionando o botão shift nós vamos puxar agora eu vou aumentar um pouquinho o escalonamento para dar um efeito aqui de tecido puxamos mais uma vez com o botão shift pressionado e eu vou fazer aquela curva do gorro então aqui eu vou aumentar um pouquinho vamos fazer aqui um alinhamento dessa borda e eu já começo a criar a curva do gorro. Então vejo que na vista top, eu consigo perceber melhor essa direção. Aqui eu vou reduzir o escalonamento. Vou rotacionar nessa vista. Fazemos aqui mais uma redução do escalonamento. Eu tenho que acompanhar mais ou menos ali como se fosse a curva do próprio tecido. Então eu vou deixar nesse ponto aqui. Acredito que aqui já esteja bom. Mais uma vez, pressionamos o botão shift, movimentamos rotacionamos e escalonamos, vou deixar um pouquinho menor aqui mais uma vez, então posiciono aqui do lado, perfeito, que também vai para um pouquinho do lado, faço mais uma extrusão pressionando o botão shift, reduzo o escalonamento e rotaciono aqui de acordo com o eixo de visualização, então vejam aí que nós fizemos o um gorrinho, esse gorro aqui vocês podem alterar ele posteriormente, como é um objeto low poly é bem fácil de alterar, eu vou só finalizar aqui fazendo esse objeto aqui da ponta, tá? então vamos reduzir aqui o tamanho vou fazer aqui um cap para poder tampar esse buraco fazemos aqui um extrude uma nova extrusão, né? depois desse extrude vou fazer um bevel esse bevel aqui eu vou concentrar ele bem na ponta aqui aqui está ok fazemos aqui um ring vamos selecionar essa edge, fazemos um ring connect, dois connects e agora selecionamos todo esse objeto, toda essa ponta. Depois de feito isso, vamos lá no nosso Modify List e vamos selecionar o um modificador chamado Spherify. Isso aqui o próprio nome já diz, ele vai esferizar o modelo. Posso converter como Editable Poly. Vou reduzir um pouquinho o tamanho aqui do final. Inclusive eu vou utilizar uma ferramenta aqui do nosso painel Graphite Modeling, chamada Shift Loop. E aqui eu vou recortar com mais facilidade. Agora sim, reduzimos o tamanho. Perfeito o nosso gorro aqui, o gorro do nosso personagem já está pronto. Em relação à proporção, como eu já falei, nós vamos tratar essas proporções mais para o final. Por enquanto, eu quero mais concluir o projeto, para que vocês possam ver como vai ficar aqui o efeito do nosso palhacinho. Aqui eu vou só aumentar um pouquinho o tamanho desse gorro. Essa área aqui também eu acho que eu posso aumentar um pouquinho. Está muito pequena, ok? Perfeito, vamos passar agora para o cabelo aqui do nosso personagem. Para quem se lembra aí... O cabelo seria essa parte azulada aqui em volta da orelha do nosso personagem. E para a gente poder fazer o cabelo, eu vou criar aqui então um novo objeto. Vamos vir aqui no nosso painel do no Graphite Modeling. No painel Graphite Modeling, nós vamos acessar a aba Freeform, ou forma livre dos objetos. Vou criar um novo objeto. Por enquanto, eu estou aqui com a cabeça. Vamos colocar aqui como cabeça. Nessa cabeça aqui, eu vou vir aqui na seleção do nosso Freeform. Colocamos aqui Draw on Surface e clicamos sobre a cabeça. E veja que vai aparecer o nome aqui da cabeça do nosso personagem. Depois de feito isso, vamos vir aqui em Step Building e eu vou criar aqui através da topologia. Como eu não quero utilizar essa topologia da cabeça, eu vou criar aqui um novo objeto. Vamos vir aqui em PolyDraw vamos sair do Step Building primeiro, para ficar mais fácil. Vou criar um novo objeto. Esse novo objeto ele vai se chamar Box003, está aqui do lado o nome. E agora sim vamos em Step Building. Através do Step Building eu vou criar aqui quatro pontinhos, vamos colocar aqui um, dois, três, quatro. Não sei se dá para vocês perceberem, mas tem quatro pontinhos aqui distribuídos. Agora eu vou pressionar o botão Shift e vou arrastar com o botão esquerdo do mouse. Ele vai criar essa superfície aqui, como vocês podem ver. Essa superfície está muito dentro do nosso modelo. Então eu vou dar um Ctrl Z para tirar os pontinhos. E vou aumentar a distância da superfície aqui através do offset. Vou colocar o offset em 1 um, para a gente poder testar. Vamos ver se vai ficar muito longe agora. Aqui está bom. E agora eu continuo a fazer aqui como se fosse o cabelo desse nosso personagem. Para a gente poder movimentar esses pontinhos, eu vou utilizar o atalho Ctrl, Shift e Alt. E aqui eu posso movimentar ponto a ponto, simplesmente mantendo pressionado. Criando mais dois pontos aqui, eu posso criar uma linha. Então nós vamos criar aqui uma nova topologia mais dois pontinhos, a nova topologia e aqui eu vou acompanhando o desenho do cabelo do nosso personagem então aqui eu vou fazer esse contorno em volta da orelha daqui a pouquinho eu vou mostrar aqui uma outra ferramenta que é muito útil também e outro detalhe importante para vocês que querem aprender muito 3ds Max querem dominar essas ferramentas nós temos um curso lá no nosso site chamado curso Graphite Modeling que é um curso completo sobre essa ferramenta nela nós ensinamos todas as essas ferramentas sem pular nenhuma então é importante para você que quer adquirir experiência no Max quer dominar essa ferramenta e sabendo aqui como utilizar esse painel você vai ter muito mais facilidade na hora de criar os seus modelos 3D bom, fizemos a nossa primeira topologia aqui, primeira linha agora eu vou utilizar a ferramenta Extended para poder criar aqui a próxima topologia e o que eu vou fazer aqui é só pressionar o botão Shift e arrastar e ele já vai criar essa linha sem clicar em nenhum atalho, agora eu vou pressionar o botão esquerdo do mouse e ele vai criar aqui essa nova topologia, mais uma vez o botão shift e arrastar e aqui ele vai criar essa nova topologia em torno aqui da cabeça do personagem, veja que de uma maneira bem fácil eu consigo fazer toda a topologia em volta aqui dessa cabeça, vamos só concluir essa etapa aqui para que vocês entendam melhor, vou deixar mais ou menos aqui e aqui eu vou fechar o cabelo do personagem nessa altura, então vamos fazer aqui uma nova topologia, vou tentar fechar aqui nessa área mais ou menos, aqui eu acho que já está bom, para a gente poder fechar essa linha aqui eu vou utilizar o Step Building, pressionar o botão Shift e arrastar com o botão esquerdo do mouse, tá? tudo isso nós ensinamos lá no nosso curso do dominando a ferramenta Graphite Modeling, porém aqui eu tenho que abordar com vocês de uma maneira mais direta, para que nós não demoremos muito na hora de fazer a nossa videoaula feito essa primeira parte do cabelo eu vou só fazer aqui algumas alterações pequenas só para deixar aqui mais distribuído aqui eu acho que já está bom já temos aqui uma base para esse cabelo do nosso personagem aqui está ok então agora eu vou selecionar toda essa parte do cabelo vamos fazer aqui um pequeno extrude vamos fazer aqui um valor menor vou deixar mais ou menos aqui essa extrusão perfeito tiramos a seleção aqui até a parte de trás do cabelo vou fazer aqui manualmente, eu vou puxar um pouquinho para frente aqui no eixo X e agora eu faço mais um extrude então, fazemos esse novo extrude, movimentamos, escalonamos e aplicamos o Relax Relax é que ele faz o um relaxamento aqui, vai distribuir melhor essa malha, como nós podemos perceber vou deixar aqui mais próximo agora, aqui está bom fazemos mais um extrude, fazemos mais essa extrusão Aplicamos o Relax novamente, só que agora eu vou aplicar um Grown aqui, para selecionar mais essa mecha de cabelo. Fazemos um novo Relax, e veja que ele vai suavizando essa ponta aqui do cabelo do nosso personagem. Depois de feito isso, eu quero puxar para que essa ponta fique bem maior. Então vamos vir aqui na nossa ferramenta Freeform mais uma vez, porém agora eu vou habilitar o botão Shift. O Shift seria a movimentação aqui através de um Brush. Então vejam aí, eu vou deixar nessa vista, que dá para ver melhor. E aqui eu vou só arrastar o cabelo do personagem para que ele fique bem mais para fora aqui, dessa parte da orelha. Então vejam que nós já fizemos aqui o desenho do cabelo. Vou aumentar essa base aqui também. Vamos reduzir o tamanho do brush. Vou deixar essa base aqui um pouquinho maior, para que ela pegue mais área. Aqui também eu vou puxar mais para o fundo aqui da cabeça do personagem. Então vejam que de uma maneira bem fácil e rápida, utilizando as ferramentas corretas, nós conseguimos mais resultados na hora da modelagem imagina se você fosse fazer isso aqui movimentando um pontinho por um aqui você demoraria bastante tempo conhecendo as ferramentas fica mais fácil bom, depois de feito isso vamos aplicar agora o Relax vou pegar aqui o Relax software vamos passar o Relax aqui em alguns pontos dessa mecha do cabelo aqui está bom e finalmente vamos aplicar a simetria a essa mecha do cabelo Aqui eu acho que está ok, vocês podem deixar maior, se quiserem deixar ele mais parecido ali com o personagem. Inclusive eu vou fazer isso aqui para a gente poder fazer um personagem mais completo. Vamos deixar aqui um pouquinho maior essa mecha. Ok. Vou puxar aqui mais para fora o possível, para que fique bem próximo ali a orelha do personagem. Que faça o efeito aí do cabelo de palhaço, tá? Outro detalhe, vocês também podem continuar e fazer essa parte de trás do cabelo aqui. Mas eu acho que nesse momento não é tão necessário. Então vamos continuar aqui só para a gente poder concluir. Acho que aqui já ficou bem legal, tá? já temos um cabelo grande aqui do nosso personagem. próximo passo, como eu já falei, é só centralizar ele. Vamos centralizar o ponto pivô que foi criado lá no meio da nossa cena. Já está centralizado na verdade. E agora eu vou criar aqui a simetria através da ferramenta MIRROR. Com essa ferramenta marcamos aqui a opção cópia no eixo X e ele vai criar a cópia. Depois juntamos essas duas peças através do botão e teste. Então, vamos testear aqui os dois objetos e temos a cabeça, o cabelo, o nariz e também o gorro. Na próxima aula nós vamos dar prosseguimento fazendo a parte aqui das mãos, o corpo e também essa caixa juntamente com a mola que vai impulsionar o nosso personagem. E eu vou aguardar vocês então na continuação. Lembrando que é importante que você inscreva-se no nosso canal, ative as notificações e também deixe aquela força através do seu like. E assim nós vamos sempre produzir bons conteúdos para que você aprenda cada dia mais e mais. No mais, eu deixo um grande abraço a todos e bons estudos.